Boa tarde pessoal, meu nome é Raimundo Nonato de Oliveira, eu sou um sobrevivente da lancha que afundou ali, começou assim a lancha, é, o pessoal das da outras lanchas é, botaram nós para ir nessa lancha aí, que não deu mais para as pessoas ficarem, e falaram em 14 pessoas, mas entrou 30 pessoas a mais nessa lancha. E o total de tudo que eu vi a pessoa lá, a menina que estava lá é, é, dirigindo o pessoal lá e conferindo, tinha 135 pessoas nessa lancha. E essa lancha, quando chegou ali em frente daquela praia Vai Quem Quer, lá naquela margem do rio, onde passa aquele naviozão forte lá, e ali a maresia lá, o então, era muito grande. Eu vi uma colisão de uma madeira, de um, acho que foi um tronco de pau que bateu na lancha, bateu na frente, e eu vinha conversando com o comandante e falei pro comandante que tinha havido uma colisão na lancha, ele falou que era maré e ele não quis amortecer, quando disse ele amortecer, ele não quis amortecer e o, o, o, o pau passou por embaixo da lancha e levou tudo, levou o é, um eixo completo com aquela palheta e aí começou o pessoal a, a, a ficar meio assim, agitado lá dentro. Ele pegou, falou para as pessoas, que não era para a pessoa se preocupar, que ia ser resolvido. Eu disse para ele, para ele chamar na rádio, a rádio estava lá, o rádio amador. Ele não quis chamar no um rádio amador. Ele foi para o celular ligar para a assim, o colega dele que tinha uma lancha. E, nessa, e nesse meio previsto, a lancha já estava entrando água porque tinha sacado. A polia de lá do povo da palheta lá, do eixo, e a água era muito, é, deu tempo suficiente, eu estava no celular pessoal, 9 horas da manhã eu estava no celular, quando deu aconteceu isso daí, nove e meia a lancha estava no fundo, viu pessoal, teve tempo suficiente, ele sullevou é, ajuda das pessoas, porque ele não botou, dava tempo suficiente dele botar colher de todo mundo, pegar a boia que estava em cima, viu, e botar as crianças e as senhoras e os cadeirantes, Dentro desta embarcação, pessoal, tem dois cadeirantes lá dentro presos. Tem crianças que ainda se encontram dentro desta lancha. Tem pessoas idosas que não conseguiram botar o um colete. Porque depois que eu meti o pé na porta lá, que eu arrumei eu umas três pessoas do colete, que nós saímos, em dois minutos a lancha embocou com as pessoas dentro. São pessoas idosas, crianças e pessoas que não tinha como se... se, se